Olha, reclamar recompensa, vamos reclamar Esse jogo lixo de merda é uma bosta Estou reclamando desse... Uhum. Uhum. Palhaço, olha o palhaço de jogo, hein <risos> Entendeu? Humor <risos> Nossa, eu sou o rei do humor, né? Aí a gente vai clicar em jogar Pra caso você não saiba, a gente vai jogar o jogo E esse é o controle da... Led ele Luthor. Ninguém perguntou e ninguém quer saber, né? Dani. Então vamos clicar para jogar. <SILHOS> eu odeio esse mapa. Eu não, não, não odeio, não, outros. Eu nem sei se eu odeio esse mapa, eu nem lembro direito. Vai lá, O tempo mais. Não! Bicho, lixo. Que droga, merda. Vamos, vamos, vamos, vamos. Não! Na... Para de deslizar, esse lixo! Então, vamos, vamos. GG, GG, bora lá, bora lá GG, é isso? Já Exatamente, GG NÃO! Uh, como que não pegou assim? NÃO! NÃO! Olha, eu ganhei 20 pontos do passe 100 de XP e 0 troféus Troféu Trof... troféu. Trof... troféu. Vou jogar de novo não, não, não, não, Eu sou muito ruim esses jogos tipo Fall Guys Quer dizer, os tem né? Esse aqui o Quartz nunca passa, aquele ele. Dá... Esse aqui até aqui é de boa, mas o outro É velho e difícil, muito difícil Esse aqui até aqui dá pra passar de primeiro, mas aquele ele é chato Esse aqui Ah, para de mandar em uma churonha, seu vídeo Cara tóxico Esse aqui é de primeiro Easy GG hum. Eu consegui, eu consegui Consegui! Consegui! Consegui! Consegui! Consegui! GG GG, gg. Nossa, mandei muito um chorinho Classificado Solta! Solta! Ai, caramba! Deu um chute ali na lixeira Cadê? Olha ah, ali, ó Ei hey, aí galera, começou. Bora lá, bora lá, bora lá. lá. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ah, não, não, eu tenho que fazer igual. Ah, futebol, futebol, futebol. O que vocês estão fazendo? Não tomar um gol. Não, não, não, não. Defende isso disso. Ah, dois gols. Ganhamos. Ganhamos. Vocês perderam seus vídeos. Ah, ah, ah, oh, olha o oh, oh, oh, GG. Cadê? Queda... GG? Toma! GG! GG! GG! GG, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. GG! <risos> <risos> <risos> <risos> é, eu tem tempo. Agora que eu vi, é 40 segundos. <susurra> não! Nossa, esse time é muito bom. Sou o melhor. A gente estava no Fall Guys, agora a gente tá no. E no FIFA também, né? Acho que é. Isso aqui é o FIFA 2052. ai vai, vai, dá tempo de se manter, vai logo, vai logo. Não, não, não, não. Ganhamos, ganhamos. Ui, ziz, ziz, Que Nossa, eu nunca vou conseguir ganhar isso. Não vou. Consegui passar. Olha isso, meu. Pera, claro, não vou. Ou oh, sim, também, né? Os caras passam por aí. O Você viu isso, né? O que está acontecendo? É o ping! É o ping! Quem está no. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, o que, que eu fiz? Uma hora depois. Perdi, velho. Muito difícil. Agora que eu percebi que o meu personagem é o Zoro da Deep Web, eu rodei esse mapa. Ó. Hum. Hum, bora lá, né? Tchau, Ah, perdi. Ou não dá para ganhar ainda? Uhum. Vamos! Perdi. Não, não dá para ganhar, não dá pra ganhar. Uhum. A NASA tá só que esse bar aqui, não consigo gente é passar. Tá? A NASA. Foi a NASA. Uhum. Meu Deus. Olha isso, meu. Olha não Hum, aqui, essa parte aqui eu não consigo passar, em impossível Ah, consegui! Não, não. é difícil não uhum. É? Uhum. Ah tá, Agora, acho que é... é aqui é o final? Não vou conseguir. Eu nunca consegui passar dessa fase. Olha o bichinho caiu, o bichinho tadinho ele caiu. Bichinho velho, ele caiu. Nossa, esse aqui eu não, eu não vou conseguir passar. É difícil? <risos> Muito difícil essa. GG. GG. Joga, Gigi. Ah, essa aqui é a primeira risa. Vai dar três minutos agora então, tchau. No bruto, deu 3 minutos no bruto. Olha aqui, ó, 13 minutos aqui, ó. Olha, ó, viu? 13 minutos. Aí, viu? 13 minutos. 13 minutos. Então, esse foi o vídeo. Tchau, tchau.